quando o Governo se recusou a atualizar salários dizendo que a inflação era temporária. Nessa altura todo o país sabia que a inflação era permanente e vinha para ficar. Mas finalmente é sobre os truques que gostaria de falar e quero deixar um aviso aos pensionistas. O anúncio feito por António Costa hoje não é um aumento da sua pensão. O que António Costa está a dizer aos pensionistas é que vai rever essa lei e que vai fazer um aumento em baixa, vai baixar, vai reduzir o aumento a que os pensionistas têm direito. Segundo truque, quem ouviu o primeiro-ministro e acha que o IVA de eletricidade vai descer para 6%, engana-se, só desce para 6% a parcela do IVA que estava a 13%. No meio de todas estas medidas sobra então o apoio extraordinário de 125 euros. 125 euros para pessoas, para famílias, para trabalhadores, para pensionistas, que já perderam um mês de salário, um mês de pensão. É fazer as contas. Num salário de 1.200 euros anuais, um pagamento único de 125 euros equivale a 0,70% do seu salário ou da sua pensão.